Te sei mai fata, olha, Uma ducha fredda. Você já tomou uma ducha é, fria? Te sei mai fatta estou falando, ou mai fato, depende com quem você está falando. Que sei mai fata, ou te sei mai fata na ducha fredda? Que sei mai stato, ou stata, em Brasília? Que sei mai stato, sei mai stata em Brasília? Ok?